Fala gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil né gente? Olha só, quero te mostrar essa casa maravilhosa, uma casa térrea, 310 metros de área construída, 560 metros de terreno, são quatro suítes, mobiliada, decorada, um projeto fantástico, uma obra de arte da arquitetura e ela está com um preço de 3 milhões e 500 mil reais, e ainda pode ser pago em até 50 vezes direto com o proprietário, minha gente. Olha que barbado. Se compra um imóvel decorado, um imóvel premiado, um imóvel diferenciado, ele não precisa ter todo o valor? Isso não é demais? Ele aceita parcelamento, estuda a proposta, tá, gente? Também à vista. Aqui na entrada da casa, tá, gente? Aqui a gente já tem abrigo para dois carros. Aqui em cima é vidro, tá, gente? Pode entrar chovendo aqui. Que não vamos molhar. Olha só que detalhe legal da fachada. Aqui, esse detalhe de tijolo aqui. E ali também, gente, ó. São 1.500 tijolos colocados um por um. Com o mesmo espaçamento e detalhe. Aqui é um detalhe da suíte. Ela tem abertura para cá. Eu vou te mostrar. Vamos conhecer então essa casa? Então, gente, que pode ser a sua casa. Esse é o condomínio Capão Ilhas Resort. Olha que bonito essas arandelas aqui, gente, ó. Não tá bem noite, mas já dá... Para ver que fica muito bonito. Esse é o condomínio Capão Eles Resort lá do Lagoa. Olha só, gente, acabei de entrar. Parece que eu tô entrando num shopping. Parece que eu tô entrando no museu de obra de arte. Olha que linda essa entrada aqui. Aqui na entrada, gente, ó, já tem uma clara boia. Olha que lindo, com iluminação natural, gente. Aqui à minha direita eu acesso duas suítes por aqui, tá, gente? ó Eu já vou te mostrar, mas olha o detalhe aqui, ó. Deixa assim, tem um trelaçado aqui. A gente acessa duas suítes aqui e duas suítes à esquerda. Mas eu quero te mostrar a parte social da casa primeiro. Olha que espelhão lindo aqui, gente. Ele não tem o formato certo. Só que ficou muito bacana isso aqui, gente. Ficou lindo demais. Olha só, aqui à minha direita a gente tem um home office. Você que quer trabalhar em casa e quer ficar de frente para o jardim, olha só que paz, que tranquilidade. Eu trabalhar com o som dos pássaros aqui. Não é bom demais? Você bota seu notebook aqui, aqui embaixo já tem o frigobar, é só botar uma cafeteira aqui, Você pode acordar de manhã cedo, né? Ficar trabalhando aqui, ganhando dinheiro na praia. Olha só que lindo, gente. Ganhar dinheiro na praia é muito bom. E olha só um detalhe, gente. Essa árvore é uma jabuticabeira e inclusive tem frutas ali, eu vou te mostrar. Então aqui é um jardim de inverno integrado ao home office, gente. Olha só que detalhe que a arquiteta fez, ó. Ela uniu, então, residencial com industrial. Ferro, metalon, ó. Lindo demais essa parte aqui. Vamos indo, então, gente. Olha só. Aqui, deixa eu te mostrar. Parece dois puxadores, mas são luminárias aqui, tá, gente? Ó, duas luminárias lindíssimas, até por acaso. Olha o lavabo, gente. Olha que detalhe lindo esse lavabo aqui. Olha só. Aqui uma pedra esculpida, gente, ó. Olha que bacana isso aqui. Uma pedra esculpida de pia. Uma torneira mano quente e fria, tá, gente? Aqui, gente, ó, esse aqui é o granito dueto escovado, tá? Lindo demais esse aqui, né? É um granito que eu nem conhecia, é um granito bem diferenciado. Olha só que detalhe de cor, gente, ó. Muito lindo que a arquiteta colocou, né? a Olha só a luminária virada pra lá. Bacana demais esse lavabo, hein? O lavabo já virou a parte da casa... Que tem que impressionar, né? Então, não é só o hall de entrada, lavado também. Olha só, gente. Aqui ó, deixa eu te fazer uma panorâmica: espaço gourmet, a cozinha tá ali atrás, é ar de serviço, espaço gourmet maravilhoso aqui, pé direito alto, toda a casa integrado ao living. Olha só que living maravilhoso, gente. Olha só que linda! Toda essa parte aqui tem 85 metros privativo de living, só para você ter uma ideia. Uma casa térrea de 310 metros de área construída, olha que legal essa, essa detalhe aqui gente, olha, dá. que bacana né? A lareira tá aqui tá gente, é uma lareira ecológica, aqui também gente ó, esse aqui é o granito dueto escovado, uma pedra nova lançamento aqui na nossa região, não sei se tem na de vocês aí Olha só que linda, gente, ó, um cassete central, abertura lá, a casa é frente norte, então lá, sol da manhã, passa por lá, passa por aqui, a casa é bem iluminada. Eu tô aqui bem no canto só para te mostrar, agora eu vou no outro lado para você ver o detalhe desta casa, gente, que é a planta dela. A planta dela é magnífica, é linda demais, olha só, gente, ó, então a sala aqui, o salão aqui, salão de festa, vamos dizer assim, né, <risos> da sua casa é Top, é lindo. Tem abertura para tudo que é lado. Ali é a nossa jabuticabeira também. Até eu vou te mostrar. Vem cá. Olha só. Nós temos até um balancinho aqui, gente. ó Isso aqui. Olha só que bacana. Ó. Isso aqui é uma integração que você não faz noção, gente. Olha só. Aqui uma suíte. Ela integra para o jardim. O home office abre integra para o jardim. Aqui é a nossa jabuticabeira. Ó. Olha as frutinhas lá. Estão vendo? Deixa eu chegar perto de uma ali no meio da sua casa, meu cara. Olha que não é isso, não é demais isso aqui? Olha só, não é demais. Suíte, olha só, vamos lá. Praia, tá? Capão canoa. Suíte com close home office, jardim, sala, espaço gourmet, piscina e área verde atrás. E lagoa aqui atrás você andar de jet ski ou de lanche Não é demais isso aqui, gente? Tudo isso aí, você não precisa ter todo o valor para pagar. Até 50 vezes para pagar a entrada aí, gente, de 50%, tá? Ele estuda receber imóvel de menor valor também. A casa está toda climatizada, está bem geladinha aqui. Está maravilhoso aqui dentro. Eu quero te mostrar agora a parte da cozinha. Vem cá comigo. Vamos lá ver. Só vou fazer um teste aqui antes para você. Olha só. Estou sentado aqui no seu sofá. Olha como é que fica a vista. Maravilhosa, né gente? Olha só. Agora eu quero te mostrar a cozinha. Vem cá comigo. Olha só. Então, aqui na parte, da, na parte da, da cozinha, no espaço gourmet, vamos dizer assim, uma bela bancada de mesa aqui, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis poltronas aqui, seis cadeiras, na verdade, estofadas, tá, gente? Madeira de lei. Aqui nós temos também tudo em granito. Aqui, gente, ó, dueto. Olha que legal. Aqui nós temos uma chapa gás, churrasqueira elétrica. Bota a carne aqui, ela fica girando sozinha. Antes de nós ir lá na cozinha... Eu te mostrar aqui a parte dos fundos da casa. Olha só, piscina em concreto. Ali a gente tem um deckzinho molhado para botar cadeira. Fundos para a área verde. Você não tem vizinha nem uma área verde. Tem um laguinho lá atrás. O próximo vizinho está bem longe aqui da parte dos fundos. Você pega um pôr do sol maravilhoso. Escuta o canto dos pássaros também, gente. A casa tem automação, tá, gente? Uh, ela tem som. Em todos os ambientes aqui da casa, todos os ambientes sociais, né? Tem cinco caixas espalhadas, JBL, padrão FIFA de som, né? JBL, né, gente? <risos> Olha só, aqui tem mais uma areazinha maravilhosa, mais duas, duas cadeiras aqui, lindíssimas. Jardim de inverno aqui, gente. Deixa eu te mostrar a fachada da casa aqui nos fundos. Tu viu só, nós saímos da cozinha e fomos aqui para o pátio da casa. Olha só, que linda, gente linda demais essa casa aqui um projeto maravilhoso uma casa até de 310 metros não é todo dia que aparece uma para vender mas com essa decoração linda maravilhosa a piscina ela é aquecida a casa tem espera para a placa fotovoltaica energia solar tá bom uh, vamos lá conhecer então mais da casa ó aqui na parte da cozinha tem um detalhe importante Aqui a gente tem pedra portuguesa tá? no chão, gente, olha que lindo isso aqui, esse detalhe aqui do, da cozinha. E no living da casa a gente tem porcelanato de 1,20 por 1,20, que imita cimento queimado, tá? Porcelanato retificado e ele não é polido, tá? Ele é acetinado, acetinado é porque não é brilhoso, ele é acetinado, é muito melhor para praia, não arranha, não mancha, não mostra sujeira. E vamos lá, então, gente. Aqui a gente tem um detalhe, que é a decoração, que também faz parte, né, da casa. Olha as tomadinhas, gente, douradinha aqui, ó. Cheio de taça aqui. Aqui seria a sua cristaleira. Olha que linda. Bem leve, gente, ó. Cristaleira. Aqui tem a tomadinha dela, ó. Aqui também, gente, é tudo dueto, ó. Granito maravilhoso, escovado. Aqui a gente tem, então, gente, ó, uma ilha, uma bancada toda de granito dueto também. Nós temos bastante armários aqui embaixo, gaveteiros aqui. Vamos abrir um para ter uma ideia. Olha só. Ó. Olha, olha que fundo, gente. Ó, bastante espaço a gente tem aqui. A gente tem um exaustor aqui também, gente. Olha, parece meio suspense esse exaustor aqui também. O pessoal aproveitou para colocar. Então, algumas coisas aqui em cima, né? O pessoal tá usando bastante, ó. Aqui exaustor, aqui o fogão cooktop da Brastemp, tá? A gente ative. Uma boca maior e quatro bocas menores, tá, gente? Aqui a gente tem, então, a nossa torneira estilo cantor casual. Quem gosta de cantar na torneira gente, fala pra mim. Ó, aqui tem certinho já pra botar louça. Gente, olha o tamanho dessa essa cuba maravilhosa, grande, né? Aqui a gente tem mais espaço, gente, ó, também. Pra tá colocando as coisas. Uh, aqui gente atrás de mim ó geladeira braço aquelas ferrari né maravilhosa casa lindona sabe novinha gente ó se você quiser ó já tem até água geladinha suco para você esperando a visita dos clientes aqui é nossa torre quente tá micro forno e aqui tem mais um espaço gente ó não sei porque ele deixou esse espaço talvez seja lava-louça aqui tá Mas depois eu vou colocar na descrição aqui embaixo tá bom aqui à direita a gente tem então, olha só essa porta, gente, ó Porta que separa a área de serviço A gente tem então a nossa área de serviço Gigantesca Olha o tamanho dela, gente, ó Tem porta que sai aqui pros fundos O junker tá aqui, máquina de lavar Aqui tá o café do corretor, você pode tomar também, sem problema <risos> Muito armários aqui Mais um armarinho ali, gente Essa é a nossa área de serviço da casa Uma área de serviço padrão FIFA também, né, gente? Tem que ter um tamanho bom, né? Aliás, a casa é grande. Não parece, mas a casa tem mais de 300 metros, gente. Mais de 300 metros de casa. Olha só o detalhe aqui em cima, gente. Olha o desripado. Maravilhoso, né? Vamos conhecer os dormitórios? Ah, um detalhe. Talvez você viu no vídeo. Tudo isso aqui fecha, tá? Automatizadas, venezianas todas fecham. Você deixa a casa bem uh, privativa, assim, né? Olha só. Então, a gente passou o home office. Vamos acessar, então, as duas suítes primeiras, Ó, entrando então na primeira suíte, aqui a gente já tem uma cama de casal, painel atrás aqui, MDF com LED, maravilhoso, tinta cinza, essa tinta aqui é uma tinta coral que parece um veludo gente, Ó, se você passar a mão nela, você vai ver que é diferente a textura, bem diferente, as aberturas são automatizadas por controle remoto, aqui já tem painel de televisão, Aqui, gente, ó, guarda-roupa Uma, duas, três, quatro portas Mais um monte de gaveta, espaço aqui embaixo Que não falta, gente, ó Um espelhinho aqui também Olha só aqui para você pendurar a sua roupa <risos> Tô brincando, gente, nem sei para que que isso aí Meu Deus do céu, olha só Aqui tem uma porta, Esse pode estar tá fechando E até a porta Porta de correr, hein? É no detalhe da parede, gente, olha que bacana isso aqui Legal, né E aqui, gente, vamos acessar então o banheiro, ó Aqui a gente tem uma cuba, sobre cuba esculpida já. Isso aqui é um cinza absoluto. Um vaso desses de última geração. Olha só, aqui também, a gente, ó, o box sem perchão no meio. Olha que legal, gente, ó. Um nicho avançado lá pra você guardar as coisinhas de shampoo. Ali o é um chuveiro a gás também. Bacana, né, gente? Olha o detalhe aqui. Vamos lá conhecer a segunda suíte. Essa aqui é, a suíte, é uma suíte, cama de casal, tá, gente? ar condicionado split já tá prontinho podia estar tá ligado para ficar geladinho mas não tá tá bom olha só segunda suíte uma linda suíte olha que cuba maravilhosa gente olha esse detalhe esse espelho arredondadinho olha só que top isso aqui gente esse espelho olha só que top gente sabe que eu não achei nenhum espelho ainda que deixe nós nossos apresentadores corretores youtubers a gente mais magrinho. Se você achar um espelho que deixa as pessoas mais magrinhas, você me marca aí. <risos> e nós vamos comprar isso aí. Olha que bacana, gente. ó. Aqui não tem problema das crianças jogar água por cima. É tudo fechado. Ó. De cima até baixo. né? Aí quando as crianças vão tomar banho, banheiro, eles parecem uns patinhos. Olha só, gente. ó. Que legal isso aqui. Muito bacana, hein? Bacana mesmo, hein? Olha só que legal isso aqui, gente. Do lado do vaso. é maravilhoso isso aqui. Hein? muito bacana vamos conhecer então aqui o dormitório aqui gente ó olha só uma cama de casal painel atrás estilo redondadinho aqui a gente tem mais uma poltronia. vocês notaram que a casa ela tem um estilo de decoração assim contemporâneo que é atual né e com estilo também de decoração decor né só que a decor, o estilo decoração decor, ele trabalha mais com as cores, né? Tem um jogo de cor, tem muita cor nessa casa. Diferente, tem cinza, tem bege, tem marrom, tem azul fraco. Olha só o piso aqui, já é um porcelanato que imita madeira. Olha só os poltroninhas aqui, gente, ó. Muito bacana. Isso aqui é um gav... são gaveteiros, ó. Deixa eu ver. Olha que legal, gente. Gaveteiros aqui no canto, ó. Muito bacana esse espaço. Aqui um espaço com cadeirinha, cabe um notebook aqui Mais gaveta aqui, tranquilamente Televisão, armários ali Tem quatro portas com nicho A abertura aqui da janela também Automatizada, olha que legal isso aqui Gente, ó, você puxa aqui por baixo, ó Puxa por aqui ó, bastante espaço Aqui também, e vamos conhecer então Gente, as duas principais suítes agora Olha que legal esse espelho, gente Olha que bacana um Espelho redondinho, tipo eu Assim, um pouquinho redondinho <risos> ai, temos que rir, né, gente? Ai, ai, meu Deus do céu! Né? Olha só esse round de entrada de novo, gente, ó, chamando a atenção aqui. A primeira impressão é que fica, né? Vamos acessar as duas suítes, então, aqui. Abrindo, então, aqui. Bem-vindo, então, à sua suíte. Bem-vindo, minha moça, ou rapaz, o meu moço, a sua suíte. Uma cama de casal, linda, maravilhosa Uma porta-janela, acesso ao tijolinho da rua Veneziana ali também Toda, toda casa rebaixada em gesso Curtineiro tem ali Aqui a gente tem um espaço, tá, gente? Ó, uma penteadeira para as moças aqui Ou para os moços também que gostam de trabalhar Olhando no espelho, né? Tem aqui também Aqui a gente tem também, gente, ó, uns nichos Olha que legal esses nichos aqui Bacana, né, gente? Ó, aqui a gente tem um banheiro Deixa eu te mostrar aqui um detalhe Que tem nesse quarto, tá? Olha que legal, gente, esse espelho. Muito top, tá, gente? Muito top. Aqui, uma cuba de São Gabriel Preto escovada, esculpida já. Um radinho também. Uma torneira, mano, comando. Mas esse espelho aqui é de frente, gente, olha só esse espelho aqui. Não presta atenção é em mim, olha por esse espelho, tá? <risos> e, e olha só, gente. Esse quarto. Ele tem um close. E olha aqui, gente, ó. A, a porta desse close. Olha que diferente. Fechei aqui. Olha só. Olha que diferente essa porta. Eu vou abrir agora ela aqui. <risos> Gostaram do efeito? Ó. Com um dedinho ali. É sensor, sensor de presença, tá, gente? Tô brincando, tá? Olha que close maravilhoso aqui, gente, ó. Muito espaço pra você estar tá guardando as coisas. Aqui também, ó bastante gavetas aqui tem mais aqui cabideiro, led aqui para você ficar num clima perfeito está se produzindo aqui pegando a roupa dali pegando a roupa de trás e já tá olhando para o espelho olha lá tá a gente tá no espelho esse espelho é aqueles um problema que deixa as pessoas um pouquinho mais gordinhas também ai ai meu Deus do céu vamos lá conhecer as, uma das acho que é a principal suíte agora gente bem-vindo então a última suíte da casa, que pena, o vídeo está acabando, mas a casa é maravilhosa. Esse granito aqui é o Fujion Escovado, gente. Esse aqui é raríssimo de achar, é novidade aqui na praia. O pessoal está usando bastante. Esse aqui é o banheiro de uma das suítes, Da suíte principal, vamos dizer assim: olha só, gente, ó. tem uma clara boy lá em cima também. Olha que lindo! Tem uma lâmpada multifocal que Claria ali dentro do banheiro. Bem bacana, chuveira-gás. Olha que legal, gente, a decoração aqui, ó. olha esse espelho, gente, olha que espelho redondamente, olha que top esse espelho aqui do banheiro, lindo demais, né? Aqui são duas cubas, a cuba do casal, tá, gente, para não dar briga, cuba do casal, armários aqui já, e aqui, gente, ó, bem-vindo, então, a sua suíte, aqui mais um close maravilhoso, olha só, luz de presença automatizada, rebaixamento em gesso, muito espaço aqui, muito espaço aqui também, as gavetas aqui também. E aqui tem a porta, eu posso estar tá fechando. Olha só que interessante isso aqui. eu te mostrar. Eu fechei aqui, gente, ó. E olha só, fica tipo um vitrozinho. Uns detalhes aqui do vidro. E aqui é o dormitório, ó, gente. Aqui é a cama do casal, tá? Você pode estar tá acessando o jardim, lembra? Pode estar tá indo no home office, pode estar tá indo na sala, pode estar tá correndo no pátio, pode fazer o que quiser. Pode vir deitar, morar aqui. É só comprar casa. Então pode fazer qualquer coisa daí. <risos> Gente, a casa tá 3 milhões e meio. A casa é maravilhosa. Olha que detalhe legal isso aqui, gente, ó. ó. Condomínio de luxo. Você tem mais de 500 metros de terreno. O valor de condomínio aqui é em torno de mil reais, tá, gente? Pra quem não sabe. Uh, tem garagem pra barco pra vender. Você pode comprar um jet, uma lanche e vir trazer pra cá. Olha só, gente, ó. Aqui acessa o jardim de novo, ó. Ali está a jabuticaba. Eu vou terminar o vídeo aqui na jabuticabeira. Tá, gente? Se você gostou desse vídeo, então, se inscreve no canal, deixa aquele like, né? Compartilha com quem quiser, com quem gosta de imóveis de alto padrão. E eu quero te agradecer de coração por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado, Deus te abençoe, te dê saúde paz, te prospere, que você realize seus desejos de seu coração, tá bom? Até mais, gente. Um abraço e com Deus. Tchau.